Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer saber sobre massa e volume e as unidades para representá-la? Mas sem dificuldade em compreendê-las? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar sobre elas e te mostrar como transformar de uma unidade para outra através de exercícios. Primeiro, precisamos saber o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, apresentando massa e volume. A massa indica a quantidade de matéria que existe em um corpo. Sua unidade padrão é o quilograma, mas pode ser expressa também em tonelada ou em grama. Uma tonelada equivale a mil quilogramas e um grama equivale a 0,001 quilogramas. Já o volume indica a extensão de espaço ocupado por um corpo. A sua unidade padrão é o um metro cúbico, mas ele pode ser também representado por um decímetro cúbico é igual a 1 um litro. Um litro é igual a mil centímetros cúbicos. Um centímetro cúbico é igual a 1 um ml. E um metro cúbico é igual a mil decímetros cúbicos, que é igual a mil litros. Espero que você tenha entendido, que agora eu vou fazer o um exercício para você compreender melhor como transformar de um para o outro. Bom, o exercício pede o seguinte... Qual a massa em gramas de um bebê? De 4,756 quilogramas. A gente viu que um grama é igual a 0,001 quilograma. Então, quantos gramas tem um bebê? De 4,756 gramas? Então a gente vai multiplicar cruzado, x vai ser 4.756 dividido por 0,001, então x vai ser igual a 4.756 gramas, então o bebê tem 4.756 gramas. Observação, se você reparar, deixa eu pegar uma caneta de outra cor, 0,001 kg não é igual a 1 grama? Se você andar com a vírgula, 1, 2, 3, vai dar 1 grama. Então, se você tivesse feito aqui 1, 2, 3, a resposta seria 4,756. Não precisaria de ter feito aquela, aquele monte de conta e chegaria numa resposta também correta. 756 gramas. Vou fazer um outro exercício que vai fazer um outro tipo de transformação. O exercício pede o seguinte. Quantos litros de água cabem em uma caixa d'água com capacidade para 2,5 metros cúbicos? A gente viu que 1 um metro cúbico é igual... A mil litros. Então, 2,5 metros cúbicos é igual a x, porque é o que a gente quer encontrar. Então, x, vamos multiplicar cruzado, vai ser 2.500 dividido por 1. x vai ser igual a 2.500 litros.